A partir do dia 10 de outubro, smartphones que têm isenção de impostos vão ter de vir com um pacote de aplicativos nacionais. É que o governo quer incentivar os talentos brasileiros que produzem programas para telefones móveis. A reportagem é de Renata Maia. Está no meio da rua e quer saber se saiu a sua restituição do imposto de renda? Você pode fazer isso com o celular. Quer ter acesso ao calendário de vacinação? O celular te ajuda mais uma vez. E o movimento nos aeroportos? Também é possível ver no telefone móvel. Com programas específicos para cada área, os aplicativos tornaram a vida de quem tem um smartphone mais fácil. A partir de outubro, tem mais uma novidade. Os celulares com isenção de PIS e COFINS vão ter que sair de fábrica com um pacote de aplicativos nacionais. Com isso, o governo quer incentivar os profissionais brasileiros e aquecer o mercado interno de programas para telefones móveis. É, a ideia é que a gente, criando uma janela, uma vitrine para o pequeno desenvolvedor, a gente começa a, a, a mostrar para o mundo que o Brasil não é um mero seguidor de desenvolvimento de conteúdo. A gente consegue produzir coisas de qualidade, coisas que são é, atreladas à realidade brasileira. O governo estabeleceu um cronograma com a quantidade de aplicativos nacionais que devem vir no celular. A partir do dia 10 de outubro, os smartphones com isenção de impostos vão ter de oferecer 5 aplicativos desenvolvidos no Brasil. Esse número aumenta para 15 a partir de 1º de janeiro do ano que vem e sobe de novo em 1º de julho de 2014, dessa vez para 30 aplicativos nacionais. Por fim, a partir de 1º de dezembro do ano que vem, os celulares vão ter de vir com um pacote de 50 programas desenvolvidos no Brasil. Então a gente criou três possibilidades para que o fabricante escolha a melhor opção em função do business, do, do, do modelo de negócio que ele tem. Embarcado ou por meio de guias de instalação na inicialização do aparelho ou por meio de uma aplicação dedicada que vai ter conter hiperlinks que vão direcionar para esses aplicativos. A orientação do governo é para que o pacote de aplicativos nacionais venha com ferramentas de diferentes áreas. Assim, o consumidor pode contar com programas de saúde, educação, turismo e esportes, por exemplo. Todos desenvolvidos por um profissional brasileiro.